Começa agora a série Segundos de Sabedoria com o psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor. Desenvolvimento pessoal com saúde e ciência e Comental, o primeiro congresso online de saúde mental do planeta. Pessoas com um mindset de crescimento não se rotularam nem se desesperaram. Embora se sentissem aflitas, estão dispostas a assumir os riscos, enfrentar os desafios e continuar a se esforçar. Carol Dweck, psicóloga americana, professora da Universidade Stanford. Essa foi mais uma edição da série Segundos de Sabedoria com o psicólogo Alex Tavares.